A mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesma engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o um momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que viveramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade e, espalhavam um tragédia e inferno por toda a parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam aqui e ali, forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros translocados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais, agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo a visão dos companheiros afins, suas hediondas recordações Nota da médium em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir, em organizações espíritas do Estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se às suas faculdades mediúnicas o um momento supremo da trágica ocorrência. Rios os caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros extorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento e, o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais, incendiados, a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E, coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio. Necessidades imperiosas, desconforto de toda a espécie, insolúveis a desafiar a impossibilidade de visão, Oh, a visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão, na mente excitada, dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular! Essa escória trazia, pendente de si, fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, Desprendia-se em estilhas, com um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudimente arrancado, despedaçado quando ainda em toda sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, serão todos que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Todavia, na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado, como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos esteruados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham um passado, porém, sequer 24 horas, desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de quatro outros indivíduos, como eu portugueses, e, no decorrer do longo martírio incomum, tornámo nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre outros, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão, com usar, apesar da situação precária, o um monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico impertinente, o tornava pedante e antipático, num local em que se vivia torturado com odores fétidos e podridão e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas. Reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pincenê com seu fio de torsal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No vale-se nisso a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade areia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria, até que, dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na praça lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, Damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica em dos Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera, que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez, pacientemente, a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. A estranha voz, porém, indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente Abrigo número tal, rua número tal ou conforme a circunstância. Dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Disse que alguém, de muito longe, assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas para se assim informar detalhadamente do momento decorrente a expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos quatro companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes, e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. ABRIGO NÚMERO 36 DA RUA NÚMERO 48 Atenção! ABRIGO NÚMERO 36 INGRESSAR NO COMBOIO DE SOCORRO Atenção! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral INGRESSAREM NO COMBOIO NOTA DA MÉDIUM Perdoar-me-á, o leitor, o não transcrever na íntegra os nomes destas personagens, tal como foram revelados pelo autor destas páginas. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus quatro companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando, por isso mesmo, o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com um arminho branco, apresentavam o um espaldar voltado para os respiradores, que disseiam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, quatro poltronas em feitio idêntico, nas quais se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada, lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas: Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tinintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio, e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda, para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo. Pouco a pouco a serração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados, Durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás como o pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas a se perderem de vista a atmosfera fazia-se branca como a neve ventos fertilizantes sopravam alegrando o ar deus misericordioso havíamos deixado o vale sinistro lá ficara ele perdido nas trevas do abominável Lá ficara, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude, então, elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno para humildemente agradecer a grande mercê que recebia.